Saudade e arrependimento. Duas palavras tristes, complicadas. E quando a gente vai traduzir para o francês, a complicação fica ainda maior. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre essas duas palavras. E como a gente traduziria para o francês, porque a tradução ela não é exatamente direta. Vamos começar falando sobre a palavra saudade. A nossa querida palavra saudade, da língua portuguesa, é uma palavra que pode ser muito difícil de se traduzir, ela é uma das palavras que pode ser considerada intraduzíveis. É, existem algumas palavras nos idiomas que são próprios daquele idioma e a gente não consegue encontrar uma tradução direta para um outro idioma. E saudade na língua portuguesa é uma delas. Eu até comprei um livro recentemente, eu achei ele muito legal, ele se chama... Ele é em inglês, tá, ah, gente? Então, ele se chama Lost in Translation. E ele é especificamente sobre essas palavras em alguns idiomas que a gente não consegue traduzir. E, realmente, aqui... Da nossa língua portuguesa, a gente vai encontrar a palavra saudade. Saudade é uma palavra que não se pode traduzir, não que não se pode traduzir, mas que não vai ter uma palavra direta. né? Aqui, eles descrevem a saudade como um sentimento muito mais forte do que, simp do que simplesmente sentir falta de alguém ou de alguma coisa, que envolve uma certa nostalgia. E realmente, né? Sentir saudade é uma coisa até bem poética, ela é muito mais forte do que simplesmente falar, ai, ah, eu sinto falta disso. Uma outra palavra aqui no livro também, da língua portuguesa, especificamente do português brasileiro, é a palavra cafuné. Cafuné, então, é uma palavra aparentemente que não pode ser traduzida em outro idioma, que não tem, vai ser um, um carinho na cabeça, né, de repente, mas uma palavra direta para dizer cafuné, não tem. Mas eu não vou aqui olhar o livro inteiro com vocês, não vamos fugir do assunto, então o assunto é saudade. Então a palavra saudade, como o livro mesmo mostrou, pode ser traduzida como um... um Sentir falta mais uma certa nostalgia. Então, como que a gente traduziria saudade em francês? A gente pode colocar simplesmente sentir falta, que seria o verbo manquer. Manquer seria a falta. Então, quando alguém te faz falta, por exemplo, você pode dizer Il me manque. Il me manque, ou ele me faz falta, né? Da nourriture brésilienne me manque. Então mesmo que a palavra manquer não seja assim tão forte quanto a palavra saudade, a gente normalmente vai utilizar a palavra manquer, porque é a única que vai ter em francês. A gente não vai ter nada mais forte equivalente à nossa saudade mesmo. Ça me manque, isso me faz falta, ou eu estou com saudade disso. Mais c'est pas fini. Existe também uma outra maneira de se falar saudade, é a palavra regretter, je regrette. Então, essa palavra tem também um outro sentido, mas às vezes ela pode significar também uma certa saudade. Ela é uma palavra um pouquinho mais formal. A gente não vai usar regretter no sentido de estar com saudade, tanto quanto a palavra manquer. Mas ela pode ser encontrada como, por exemplo, Je regrette mon ancien travail. Eu sinto falta, eu tenho saudade do meu trabalho antigo. Ou, Je regrette l'époque où on pouvait courir pieds nus dans la rue. Então, eu sinto saudades da época que a gente podia correr descalço na rua, por exemplo. Mas você pode perceber que o uso da palavra regretter para saudade é bem pequeno, tá? Então, você não vai encontrar muitas situações onde a palavra regretter significa saudade. Por quê? Porque a palavra regretter, na verdade, a tradução dela é lamentar. Regretter. Lamentar. Je ne regrette rien. Música famosa da Edith Piaf. Então significa isso. Eu não lamento nada. Regretter é então Lamentar. Então ele pode ser traduzido em poucas situações como sentir falta, sentir saudade. Mas a principal tradução do verbo regretter seria lamentar. Mais c'est pas fini. O maior problema do regretter é que a gente não usa tanto assim a palavra lamentar em português. A gente até fala, ah, eu lamento e tal, o que aconteceu na semana passada. Mas o que a gente mais usa em português é "Putz, me arrependi de não ter comprado os ingressos. Agora tá muito mais caro. "Putz, me arrependi de não ter ido pra praia a semana passada. Agora só tá chovendo. Então, a gente usa muito o verbo SE ARREPENDER. Então, em algumas vezes, quando a gente quer traduzir o nosso arrependimento, a gente também precisa usar a palavra regretter em francês. Por mais que a palavra regretter signifique LAMENTAR, e não é exatamente a mesma coisa, né? É assim que as pessoas vão falar mais em francês. A gente vai regretter as coisas, ao invés de se arrepender. Porque em francês, a gente vai ter a tradução direta para o arrependimento, que seria se repentir. Se repentir, que é exatamente o verbo direto, se arrepender. Pode ver, ele é bem parecido, seria a tradução direta. Mas, se repentir, em francês... Vai ter um contexto religioso apenas. Então, quando a gente fala se arrepender de seu se arrepender dos seus pecados, por exemplo. Então, ele já vai trazer todo um contexto ali de pecado e religião e tal, que o se arrepender na língua portuguesa já não traz mais. Provavelmente, o se arrepender do português também teve essa mesma origem, uma origem religiosa. Né, de você se arrepender de algo que você fez. Mas a palavra se arrepender no português acabou caindo numa usagem muito maior, num uso muito maior, então a gente usa, para cima e para baixo, algo que a gente... Uh, tem esse sentimento de não gostar de ter feito, tem esse sentimento de uma certa tristeza, um certo incômodo, a gente vai usar a palavra se arrepender. Isso ficou comum no português brasileiro. Mas... No francês, a palavra se repentir então, ficou guardada para esse uso religioso apenas. Então, quando você vai dizer se arrepender em francês, eles não vão dizer isso, eles vão dizer eu lamento, eu lamento, je regrette ce que je fais l'année dernière. Então, ali, quando a gente fala de tradução, sempre vai variar um pouquinho do contexto e eu acho engraçado de pensar isso, gente, porque eu acho que a língua de certa forma ela influencia a maneira com que a gente se sente então, bem, assim, em português a gente vai dizer eu me arrependi é normal da gente falar isso, é esse o sentimento que a gente gera, porque é isso que a língua usa mais né, então a gente vai falar ai, ah, eu me arrependi do que aconteceu o ano passado em francês como a palavra se repentir não é tão usada, se repentir, que seria esse realmente arrependimento de não querer ter feito algo que a gente fez ou que aconteceu, em francês a gente vai usar regretter, que é um pouco mais lamentar, então eu lamento isso. Mas, eu não sei, pra mim a palavra lamentar não é tão forte quando se arrepender. Se eu falo, ah, eu lamento, é tipo aquilo, ai gente, só lamento, né, mas bola pra frente. Agora falar, ai não, me arrependi, aí é forte mesmo. Aí é engraçado porque em francês, então, se repentir não vingou muito e a gente usa só o regretter. Será que isso influencia a maneira com que as pessoas se sentem? Quando eu falo, ai, eu me arrependi, ou se eu falo simplesmente, ah, je regrette. Dis c'est compliqué, hein? Resumindo tudo o que a gente falou agora, então a gente começou conversando sobre a palavra saudade, que é a palavra que é intraduzível da língua portuguesa. E quando a gente vai tentar traduzir para o francês, normalmente a gente vai traduzir pelo verbo manquer, ça me manque, il me manque, mas não necessariamente, porque também, em algumas situações, a gente pode usar o verbo regretter, para falar também da saudade, manquer ou regretter. Mas lembrando que o principal sentido de regretter, na verdade, é lamentar. Então, je regrette, eu lamento. Mas, lembrando que quando a gente diz eu me arrependo, muitas vezes pode ser traduzido também pela palavra regretter em francês, porque a palavra se repentir, então, não é usada em francês nesse contexto como a gente usa no português. Então, a tradução tem que considerar também o uso cultural da palavra. No francês, o regretter vai ser muito mais utilizado para representar esse sentimento, quando no português a gente vai usar mais o... Se arrepender. Eu espero que você tenha gostado da historinha de hoje. Se você gostou, não deixa de contar pra mim e deixa um like no vídeo. Eu vou ficar bem feliz se você puder ajudar o coquetel, belezinha? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!